Olá, pessoal! Antes de mais nada, gostaria de lhes apresentar o simulador Algodoo. O Algodoo é um dos softwares educacionais mais utilizados por professores para ensinar conceitos de física. Seguindo o paradigma construtivista, essa ferramenta permite que professores e alunos consigam criar experiências através de simulação de experimentos de física de maneira fácil e rápida. Um dos grandes fatores que impulsionaram o sucesso do Agudu foi a facilidade de uso da ferramenta através de uma interface gráfica e amigável, permitindo, por exemplo, o seu uso no ensino de crianças a partir de 5 anos de idade. A facilidade de uso e a aparência cartunista tornam o Agudu uma ferramenta propícia à construção do conhecimento de uma maneira criativa, lúdica e motivacional. No YouTube, Existe uma gama enorme de exemplos de aplicações com algodô, mas a maioria está em inglês. Conosco, você verá o tutorial de seis experimentos, e em português, é claro. Assista agora um breve vídeo demonstrativo do algodô que encontramos no YouTube.